Oi, galera! De seu pequeno galera, é uma cena da English Experience com a nossa vigésima aula do nosso curso de Reading and Writing. Esse curso aí que é focado em textos, né? em você ler o texto, entender o texto, interpretar o texto, porque eu acredito que para você chegar na fluência, existe uma série de coisas que você precisa aprender e se desenvolver. E o texto é uma das formas de você mais aprender facilmente, porque você aprende lendo, você aprende ouvindo, até porque a gente vai ter o áudio para você poder escutar também. Então, essa é sim, uma ferramenta muito interessante que vai te ajudar também a chegar à fluência, né? não, não é só a conversação, para você chegar na, no nível de conversação, você precisa ter um vocabulário, você precisa entender o contexto das conversas e fazendo essas atividades que a gente está fazendo aqui, isso também vai contribuir para você alcançar o tão sonhado, é, a tão sonhada fluência, na verdade. E só lembrando que você tem para baixar aqui PDF e MP3, que vai estar tá aqui na descrição do vídeo. Tem um link lá que vai te direcionar para o meu blog. Lá no meu blog você vai conseguir baixar esse material gratuito, 0800, pessoal. E lógico, eu preciso pedir para você se inscrever no canal, caso você não esteja inscrito, e deixar o like aí no vídeo também, beleza? Mas beleza, pessoal, bora que nos interessa. Então vamos começar a fazer a leitura e a interpretação desse texto aqui. Já dei zoom para poder ficar maior, porque eu sei que muita gente usa o celular. Então vamos fazer a leitura aqui. Some people believe that the future for humans on planet Earth is in danger. OK. Some people believe. Algumas pessoas acreditam that the future for humans que o futuro para os humanos on planet Earth no planeta Terra, nosso planeta is in danger, está em perigo, ou seja, o futuro da humanidade está em perigo. Problems between countries and overpopulation mean that one day we'll probably have to live on different planets. Ok, problems between countries, são então, os problemas entre os países and overpopulation e a superpopulação mean that one day, significa que um dia we'll probably have to live on different planets. Se Significa que um dia nós provavelmente teremos que viver em países, em países não, em planetas diferentes. Países diferentes a gente já vive, né? Agora o futuro, né? Tá mostrando aí que talvez a gente vai viver em planetas diferentes. So where will we go? So where will we go? Então, para onde nós iremos? Go. Some think the best place is the planet most similar to Earth, Mars. Some think the best place, alguns, né, no caso algumas pessoas, acham que o melhor lugar is the planet most similar to Earth, que o melhor lugar é o planeta mais similar à Terra, que no caso é Marte. There are already several projects for life on Mars, there are already several projects for life on Mars. Então, já existem muitos projetos para vida em Marte. Deixa eu dar uma subidinha aqui. Called Mars to Stay Projects. Mars to Stay Projects. Chamado Mars to Stay. Aqui não tem uma tradução, né? Seria Marte para Ficar. O projeto Marte para Ficar. Ah, alguns, não sei se vocês já observaram, muitos filmes, eles vêm para o Brasil, nem é traduzido o título do, do, do filme. Porque às vezes não faz muito sentido, às vezes não quer traduzir mesmo. Então, algumas vezes você pode encontrar aí expressões ou nomes é, próprios que não são traduzidos, tá bom? Então, no caso, Mars to stay, a gente não traduziria, que é Marte para ficar, não faz muito sentido, né? The reason is simple. The reason is simple. A razão é simples. Simple. We don't have the technology to send people to Mars and bring them home again. Okay. We don't have the technology to send people to Mars. Nós não temos tecnologia para levar pessoas para Marte and bring them home again e trazê-las de volta para casa. Eu acho que já tem tecnologia para mandar, né? Mas para trazer de volta, que é o complicado. Again. So, if people go to Mars, they'll probably spend the rest of their lives there. Ah, é exatamente isso que foi falado. So, então, if, if people go to Mars, se pessoas irem, forem para Marte They'll probably spend eles provavelmente vão passar the rest of their lives there. Eles vão probablemente vão passar o resto de suas vidas lá. Porque não tem como voltar, né? Ainda. There. One of these projects is called Mars One and People First Applied in 2013. Ok. One of these projects, um desses projetos is called Mars One, Marte 1, né? A gente não traduz no caso. And people first applied in 2013, e a primeira pessoa se aplicou, né, se candidatou a esse projeto em 2013. Training for astronauts will begin in 2015. Ok, Training for astronauts, os treinos para astronauts will begin, vão começar em 2015. É, lembrando só, gente, que esse, esses textos aqui que eu utilizo é de 2014, 2015, tá? Então, por isso que às vezes vai falar de datas de 2015 como se fosse futuro, 2016, mas a gente tá em 2021, né? Então, só essa observação aí. 2015. They'll prepare for nine years. They'll prepare for 9 years. Eles vão se preparar por 9 anos. And we'll leave planet Earth in 2024. And we'll leave planet Earth in 2024. E eles vão deixar o planeta Terra em 2024. So what do the organizers of Mars 1 predict for the mission? Okay, so what do the organizers Of Mars One predicts for the mission. Então, o que os organizadores da missão Marte One é, predizem para a missão? Imaginam para a missão. O que, que eles acham que pode acontecer? Esse predict é predizer, que é você imaginar o futuro. Né? A gente traduz mais ou menos dessa forma. Predizer é a tradução direta. Mas para fazer mais sentido no português, a gente fala imagina para o futuro. Né? Eu pelo menos falaria assim. The journey to Mars will be long. The journey to Mars will be long. A jornada para Marte será longa. Astronauts will spend between 6 and 8 months in a very small living space inside a rocket. Nossa! Astronauts will spend between 6 and 8 months. Os astronautas vão passar entre 6 e 8 meses in a very small living space in um... inside a rocket. Em uma um espaço muito pequeno dentro de um foguete, né? A maioria diz que é, é, eles vão passar, eles vão ficar em um espaço muito, eles vão morar em um espaço muito pequeno dentro de um foguete. Essa é a tradução melhor. On Mars, they'll live normally in their homes, watch TV, cook, and take. On Mars, em Marte, they'll live normally in their homes. Eles vão morar normalmente como se fosse na sua casa, in their homes, watch TV, vão assistir TV. Cook, cozinhar, and take. Vamos aqui pro próximo. É ali. É aqui mesmo. And take showers. E tomar banho, né? Aqui não foi lido. Deixa eu só selecionar aqui pra gente conseguir fazer a leitura. But things will be difficult. Ok. But things will be difficult. Mas as coisas vão ser difíceis. Difficult. There will only be four astronauts on the planet in the beginning. Ok. So There will only be four astronauts on the planet in the beginning. Só vão existir quatro astronautas no planeta no começo, né? no começo da missão. So they'll have to be flexible and patient with each other. So they'll have to be flexible and patient with each other. Então, eles vão ter que ser flexíveis e pacientes um com os outros. é Tem que ser bastante, hein? Other. If they go outside without special clothes to protect them from the sun's radiation, they'll. Okay. If they go outside without special clothes to protect them from the sun's radiation, então se eles vão lá fora sem as roupas es especiais para protegê-los da radiação do sol, they'll die. They'll die. Eles vão morrer. Die. And they'll have to know a lot about science. And they all have to know a lot about science. Eles têm que saber muito sobre ciência. Science, engineering and medicine. Engenharia e medicina. If they don't, they won't be able to look after their homes and stay healthy. If they don't, né, se eles não souberem sobre ciência, engenharia e medicina, eles não vão ser capazes de cuidar das suas casas e ficarem saudáveis. No caso, cuidar das suas casas ali em Marte, né, naquele espaço de onde eles vão morar. However, there are positive things too. However, contudo, there are positive things too. Então, há, contudo, há coisas positivas também. Two, the planet's beautiful skies, red in the day, blue and purple in the evening, are, are one attraction. Ok, the planet's beautiful skies. O o céu bonito do planeta, red in the day, vermelho de dia, blue and purple in the evening, é, azul e roxo nas noites, né, no início das noites are one attraction. São uma atração. Attraction. There's its tallest mountain, Olympus Mons. There's its tallest mountain. Então, tem a, existe a montanha mais alta, a sua montanha mais alta, no caso falando do planeta. Olympus Mons. Então vamos dar montanha. Mons, nearly three times taller than Mount Everest. Ok. Nearly three times taller than Mount Everest. Então, aproximadamente três vezes maior do que a nossa maior montanha, que é o Monte Everest. Então, deve ser absurdamente gigante. Lindo deve ser. Everest. And there's the pure excitement of being one of the first people on the planet. And there's the pure excitement. E existe o, a, a animação pura, a excitação pura of being one of the first people on the planet. E de ser uma das primeiras pessoas no planeta, né? no caso, os quatro astronautas. Planet, if you like adventure, then maybe the Mars One project will be perfect for you. If you like adventure, se você gosta de aventuras, then maybe the Mars One, então talvez o Mars One, que é o nome do projeto, project will be perfect for you, vai ser perfeito para você. Beleza, pessoal? Então esse aqui é o texto que a gente fez, lembrando que você pode baixá-lo com a tradução também. E você também tem um MP3 com esse texto aí para você poder ouvir. Bom lá, o que vocês precisam fazer agora são os exercícios. Eu sempre falo, não adianta só ficar assistindo minha aula se você não colocar a mão na massa e não praticar. Então, se você puder, baixa o PDF, imprime. Se você não puder, olha aí na tela, vai respondendo. O importante é você colocar a mão na massa e realmente praticar para você fazer a interpretação do texto. O que você precisa fazer no número, então, é ler o texto novamente e fazer um match dos números com a sentença. Então, você tem esses números aqui e você vai falar a que, que se refere a qual dessas sentenças a gente se refere. Por exemplo, 2013, a gente sabe que se refere à frase C, ó, when the first people applied for the project. Né? De acordo com o texto, foi em 2013 que a primeira pessoa se candidatou para o projeto. 2015, vamos lá. O número 1 um, se refere a qual dessas frases aí, 2015? Se refere à frase D, que é when the astronauts began to prepare for the mission, que foi quando os astronautas começaram a se preparar para a missão. 2024 se refere a quê, gente? Se refere à letra B, uh, cadê? When the astronauts began their journey to Mars. Então, quando os astronautas começaram sua jornada para Marte, vai eles vão começar em 2024. Número 3, que é o do 6 ao 8, se refere à letra E, que é the number of months the astronauts will spend in the rocket, que é o número de meses que os astronautas vão passar aí. Na, no foguete. E o número 4 é a letra A, que é the number of astronauts on the first mission to Mars, beleza? Então, essas são as respostas do exercício 1. Um. Bora para o exercício 2, que são essas perguntinhas aí. Ah, não, tem mais, gente. Ah, não, tá aqui embaixo. Espera aí, tô two, tá aqui embaixo. Isso. Vou apagar aqui para ficar melhor. Número 2, você vai ler o texto de novo vai responder essas perguntas, né? O exemplo já está feito. Bora fazer o número 1, um, então. Why can't the astronauts come back to planet Earth? Então, por que, que os astronautas não podem ou não conseguem voltar para a Terra? Pelo menos nos dias atuais. Because we don't, opa, we don't have technology to bring them back. Porque nós não temos tecnologia para trazê-los de volta. Número 2, why won't they live in the living space in the right be comfortable? Por que então morar nesse espaço aí do foguete não é confortável? Because it will be very small. Porque ele vai ser muito pequenininho, muito apertadinho, né? Vamos lá para o 3. Why will the astronauts die outside without special protective clothes? Então, por que, que os astronautas vão morrer do lado de fora se eles não estiverem usando roupas... É de proteção. Porque there is the radiation. Por causa da radiação solar, né? Number four. What will happen if the astronauts don't learn about medicine? O que, que vai acontecer se os astronautas não aprenderem sobre medicina? They won't. Opa! They won't be able to stay healthy. Porque eles não vão ser capazes de ficarem saudáveis, né? Number five, what colors can you see in the Mars sky? Quais são as cores que você consegue ver no, no céu de Marte? Oh, you can see red, red, blue and purple. Number six, a última. What makes the Olympus Mons so special? Então o que, que faz o Olympus Mons ser tão especial, because it's very tall, porque ele é muito alto, beleza? Então, essas foram as respostas do exercício 2. O exercício 3, vocês já estão acostumados, sabe, normalmente é o nosso parágrafo, né, é o momento de você escrever aí alguma coisa, colocar realmente o seu conhecimento para fora. Eu sempre recomendo que você passe esse parágrafo, se for possível, coloque nos comentários que eu vou corrigir, vou escolher alguns para dar um feedback aí. Mas vamos lá ver o que está sendo pedido aqui, ó. Write about your opinion of the Mars One project. Então, escreva sua opinião sobre o projeto Mars One. Think about the questions below and remember to include the expressions for giving opinions. Então, é, pense sobre as perguntas que estão aqui embaixo, né, que vão servir como exemplo para você. E lembre-se de, de incluir expressões de dar opinião. Por exemplo, ah, I think or I don't think in my opinion, in my view. Então, eu acho, eu não acho, na minha opinião, no meu ponto de vista. Use também advérbios de expressões, definitely, definitivamente, probably, provavelmente, and, it's possible, é possível, unlikely, that, diferente disso, to express degrees or certainty, ok? Então, só alguns exemplos aí para você poder utilizar durante o seu parágrafo, que é bom que você aprende e já coloca isso aí para você é, em uso de verdade. Vamos lá! Uh, a primeira pergunta aí para te ajudar a montar o seu parágrafo. Do you think we will need to leave our planet in the future? Você acha que no futuro nós vamos precisar deixar o planeta Terra? Is it a good idea to spend a lot of money on projects like Mars One? Você acha que é uma boa ideia gastar muito dinheiro aí em projetos tipo esse que você acabou de ler, o Mars One? Do you think it's possible to build a safe living area for humans on Mars? Você acha que é possível construir uma área segura para os humanos em Marte? Depois, do you think the Mars One astronauts will have a good experience on the planet? Você acha que os astronautas do projeto Marte 1 é, vão ter uma boa experiência no planeta? E por último, do you think the project will happen one day? Você acha que o projeto vai acontecer de verdade algum dia? Então é isso, pessoal. Então escreva um parágrafo utilizando essas perguntas como guia, mas você pode escrever outras ideias também, tá bom? É importante é você usar expressões, usar os advérbios aí para você, que você acabou de ver no texto, pode até copiar alguma coisinha lá e usar no seu texto para você começar a ganhar fluência de fato. Beleza? Então é isso. Se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal e também deixa o like aí no vídeo, beleza? Fui, até o nosso próximo vídeo. Bye bye!